Fala pessoal, aqui quem fala é o Igor e o Zine também. Hoje a gente vai gravar o que, Zine? Não sei. Mano, a gente vai gravar jogando gameplays no The Hive. Pois é, mano. A gente vai gravar o The Murder, né? Isso. Vamos... E o Esconde-Esconde. Empolgante! Nesse minigame aqui a gente tem que fazer o seguinte: tem que descobrir o assassino. Igual o jogo mesmo do Among Us. Que é tipo esse estilo, só que nesse assassino aqui de Minecraft não tem nada de interessante pra fazer. <risos> é só tu coletar moeda e sobreviver. Não tem task pra fazer. Entendi! Vamos começar aqui já, Cadê no... tu, cadê tu? Tô aqui, tô aqui. Ah não, mano, esse mapa. Se foder. Putz. É, tá todo mundo de Steve pra mim. Esse bug pra mim parou. Ah, é porque o meu tá no celular. E o meu tá no quê? Ué, então. Por quê? Como é que eu sei lá Alguém morreu já Quem diria que alguém morreu? Pior que eu não sei nem qual quem é tu velho Eu não sei onde é que tu tá Tu tá me escondendo né De repente pode E eu tô tentando nada. sobreviver pô Ué? Ixi mataram aqui ó É meio bugado pra mim Golden Sakura A Sakura morreu? Sakura... Não acredito Era bom que você morresse mesmo Todo mundo queria que você morresse na anima Mano só tem 10 Cês eu... Não, não. Eu vi o assassino. mesmo! Um eu vi o assassino, mas ele tá comitível, ou seja, não ajudou em nada. É sim. Ah, acabou a partida. Tenta a partida. A gente nem conseguiu direito. Inocentes vencer a partida. Eu não quero ser detetive, eu sou muito ruim sendo detetive. Lixo. Putz. E aquela mesma coisa, pegar a moeda e tentar sobreviver. Ah! Se tu pegar 10 moedas, tu ganha o um, rende, ar que é um arco e uma flecha. O, o xerife, xerife morreu? Não. Ah, morreu, mataram ele. Matou o rei! Nada a ver! <risos> Mas esse xerife é um cocô mesmo, né? Não, Ué? Não dá nem pra Caraca, o cara não matou de na hora. Mano, essa jogada tá, tá, tá muito rápida, velho. Um dos caras tá fazendo speedrun, velho. De <risos> minigame do The Hive. <risos> É, nem se as pessoas estão vendo a minha skin. Uh, ah, droga. Eu não suporto mais! Tem alguns caras são assim de Steve não dá pra enxergar, velho. Alguns pra mim, né? Alguns estão com dois Eu tô com Steve Steam pra ti, eu não sei onde é que tu tá. Não, tava. pra ti. para mim tu tava de skin normal mesmo, padrão. Não. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo no meio é não acho que eu passei no teu lado não é? pera aí no meu lado pega a mão é atos aqui tu? ah esse aqui que é tua não o xerife morreu ah ó. boa boa boa How the world don't know to the beat of just one drum What time he writes for you Trolley! Peraí, peraí, peraí que? Aqui? aqui ó, parece uma moeda aqui ó ah, Falta só mais uma Não sei de nada Cala a boca! Ai droga! Isso, velho. Vai, gente, vai. Mata ele, mata ele. Mano, ele. tô travando demais, eu não vai consigo. Vai, mangas, mata ele, mangas. Ah, não, mata ele. O... Careca, sei lá. Droga! O, rápido, ah, o Não dá rápido. pra jogar com essa mas travando. Feito, feito! O cara é que te matou. Ah, que ódio! Eu tô brabo, mano. Duas mortes. Muito chato jogando, travando pra mim. Ih, o oh, careca é pulando pra frente. Ah, velho, vai, vai, vai, cagar. cagá. Você pensa que eu vou ser inocente, quer vir? <risos> quer apostar quanto que eu vou ser inocente? Ih, e... ah, inocente, que ódio. Tá, eu tenho um lugar secreto que eu vou, né, fazer o um negócio. Nossa, eu tô com muito, muito medo de meu jogo parado, travado, do nada. E o cara me matar. Aí, consegui! <risos> tu nunca vai me achar, Ou oh, será que não? Matou alguém, né? Uma morte. Mano, eu acho que essas partidas estão sendo as mais rápidas. Uau, a gente tá no espaço. Hum. <risos> hum. Ah. <risos> ah, ah. Ah. Cadê tu? Na minha casa. ah não e morreu é o de preta eu não consigo ver cara tá todo mundo como Steve olha <risos> quem era o, o assassino e eu sei lá pô humm um, humm <risos> Agora a gente tá jogando hide and seek, deixa eu cultar esse. É chatinho. Tá aqui. todo tudo, tudo como Steve pra mim de novo. É a vida! Tá escuro ainda pra chegar! Olha que bloco eu sou! Ah não, tá de sacanagem! Tenta adivinhar que bloco eu sou, Dri. Hum. Madeira? Sou procurador. Uau! Tô junto matando ele, uma madeira. Hein? Pra mim ele tá com o Steve. Sumiu! Ah, perdi! Meus ah, parabéns! Ah, velho! Mano, tem uma planta que se mexendo bem ali, ó. No lado da casa. Quantas coisas que ó. Não tô vendo nenhuma planta aqui, Dr. Um bloco de planta. Ah, não! é impossível, velho. Trava demais. Ele vai perder. essa Igor, planta Igor. aqui, é? eu consegue, né, Igor? Tu é essa planta aqui? Ele tem que pegar então. Pegar. Ah, não dá, velho. Pegar. Eu não consigo, tô travando. <risos> ah, não, velho. Tá só canais que eu não vou pegar o Drico. Ah, mas nem ferrando. Não não não não, não, não, não, não. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Ah velho, ah vai cagado, eu nunca mais quero ser um, um procurador nessa bosta Não, calma irmão, não é assim Bom, Agora esse que é o problema, onde é que eu vou achar um lugar pra eu me esconder, sendo que aqui tem pouco lugar ah! Pronto, tô escondido Escondidassos Sabia não? Ih, ai morri Que morri o ah, Draco, oh, agora eu que tenho que te encontrar, tu nunca vai me encontrar, nossa, tô, tô super escondido Aham, uh -huh. sei. Um bloco de lá correndo Eu nem matei, tá alagado pra mim Onze pessoas, quer dizer, dez pessoas escondidas Cinco procuradores Matei! Mano, faltou um minuto e pouco pra acabar a partida, não ia ninguém quase Quantos minutos? Um minuto, parceiro Dois, na verdade, né? é porque o zero conta como um minuto next. Tu nunca vai me achar, e se tu me achar, tu nunca vai me matar não, pior que Não, é sério, tu nunca vai me achar aqui Eu acho que uma outra pessoa vai achar, mas eu acho que tu não É mesmo, é? É Um. Ganhei Onde Gamer foi o tempo mais escondido uhum. Tem certeza que tu é quarto uhum. Tem que um cara que colocou o um emote de coelho na frente do procurador, velho não é possível isso, não é possível. Não, não, não, não, não, não, não. Demência causa muita confusão. Morreu. Não. <risos> Tô te vendo. Me Mentiroso. Tá me vendo, é? Não, não. E agora, tá me vendo? Mentiroso. Uh, tu? Uh, tu não consegue me ver. Não, hum, é impossível, velho, é impossível. Onde que tu tá, mano. Estou lascado. E agora, tá me vendo? Tô... Mentira que eu tô no chip. Te vendo, pô. Ah não, mentira, eu tô velho. Daqui, eu, tô... eu tô em outro quarto. <risos> Matei um. Ah, tô então, escondedor ou tá o okay. quê? Sou procurador. Tá hum, hum. vindo na ignição, já faz logo isso daqui, galera. Ó, ó. Hum, hum sei correndo que nem louco. Não, Dreco. Tá como de louco. Cadê tu? Não, aí, é. Dito, coloca uma música aí, por favor, de, de perseguição. Mano, cadê tu tu tu tu tu tu tu tu tu não tu tu Não, tu correndo, não tá correndo. Não, tá zoando tá e ganhou Pelo menos eu matei um Que mapa é esse aqui, É, esse mapa é bem ruim, é bem ruim esse mapa Ah não, eu vou morrer Eu vou ser o primeiro a morrer Legal Bom, eu tô escondido aqui Não, com certeza eu tô escondido 30 segundos eu sair correndo, velho Sou rebelde ou oh, busca Zini, tu morreu? Não, eu vou ser o primeiro a morrer. Errou, acho que o buscador saiu. Matei um antigo. E é de pedra! Você não é o Mickey Mouse, eu assassino uma house. Quê? House não? Ma... <risos> eu falei mouse, é house. Não. cadê tu, Você nunca vai me achar. Sei! É maconhado e drogado.